Senhoras e senhores, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao derradeiro final Chá com Alvinho da temporada de Baile All Stars, agora recebendo os finalistas. Nesse vídeo, para você que está começando por ele, a gente vai receber ele, que tem 27 anos, mora em Porto Alegre, foi o grande winner da primeira temporada do ciclo, Coreias. Também participou da temporada de Lendas, o, o México All Legends, onde ficou em 18º lugar. E volta para defender a coroa dele, a segunda coroa dele, aqui em Bali. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, aí. É isso, gente. Chegou a hora da reta final. Antes da gente começar a entrevista, eu queria explicar para você que está começando por esse chá que a entrevista com os finalistas ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu interfiro um pouco menos, faço um pouco menos de comentário, porque... É, para que não, não, não haja influência nenhuma da minha parte agora é o momento dos, dos finalistas defenderem o jogo deles mais uma vez né, como eles estão fazendo no FTC então vou interferir muito pouco aqui antes da gente começar com os nossos quadros já deixa o like no vídeo do Léo se inscreve no canal do VD ativa o sininho para você não perder as próximas novidades tem mais temporada vindo por aí tem mais novidades, você não vai querer perder não é verdade? então, jabazinho feito Vamos para o nosso primeiro quadro. Primeiro quadro, todas as estrelinhas. Você que está nos acompanhando já conhece o quadro. Só que, se você não viu o post lá no grupo, ele tem uma dinâmica um pouco diferente aqui com os finalistas. Léo recebeu 50 estrelinhas e teve que distribuir essas estrelinhas por todos os eliminados do jogo até aqui. Só que as estrelinhas aqui elas foram orientadas. Então, o Léo distribuiu zero estrelinhas, se ele não teve nenhuma interferência na eliminação da pessoa, até cinco estrelinhas, que é quando ele teve participação direta, envolvimento direto na eliminação daquela pessoa. E o Léo não vai justificar. O Léo só vai distribuir as estrelinhas e depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui no, no comentário aqui do vídeo ou lá no FTC do Léo, se alguém tiver alguma, alguma dúvida sobre as, a distribuição das estrelinhas dele. Aí vamos fazer assim. o Léo, eu vou te falar o nome e você me fala quantas estrelinhas você deu. Tá. Ah. Cris, uma Dani, uma Fernando, quatro Samuel, zero Stephanie, zero Bruna, zero Gustavo, zero Ana Raquel, um Júlio, zero Nayara, um Caique, Cinco. Rainer. Quatro. Bia. Quatro. Isa. Cinco. Cérvulo. Cinco. Sardinha. Quatro. Raffling. Uma. Iargo. Quatro. Adri Cinco. Otávio. Cinco. Muito bem, tá aí a distribuição que o Léo acha que, de acordo com a interferência dele na eliminação das pessoas, quem tiver alguma dúvida, só perguntar para o Léo que ele esclarece. Bom, aí agora a gente vai para o segundo momento do nosso é, da nossa entrevista. O Léo teve que escolher selecionar cinco momentos que ele queria comentar com vocês aqui do chat. Esses momentos foram escolhidos pelo Léo com liberdade total, ele escolheu esses momentos e agora a gente vai passar um por um para o Léo fazer os comentários sobre esse momento. E o primeiro momento que o Léo escolheu foi o anúncio do cast. Pode comentar sobre o anúncio do cast, amigo. Então, assim, por que, que eu coloquei esse como um dos principais momentos uh, decisivos para eu tomar a minha ação dentro do jogo? Uh, quando eu joguei lendas, eu optei por fazer um jogo, talvez parecido com o jogo que eu tô fazendo, que eu fiz no começo de Bali. Só que eu vi que aquele tipo de jogo não se dava certo para aquele cast. Uh, eu teria que ter ido com um pouco mais de intensidade e talvez isso foi um agravante por eu ter sido eliminado tão cedo. Então, quando eu vi o cast de Bali, uh, eu analisei um pouco a, a, a trajetória de todas as pessoas que estavam nesse cast. Eu consegui acompanhar... Uh, todas as temporadas eu sempre acompanhei então eu meio que conhecia já os jogadores e tinha uma certa ideia de quem que poderia entrar uh, quando o cast foi anunciado eu vi que a maioria das pessoas tinha um jogo que talvez pudesse ser alinhado com o meu uh, um pouco mais da metade do cast tinha eram de pessoas que onde o jogo não era muito agressivo então eu optei por ir mais por esse caminho As as pessoas que eu tive mais relação Eram essas que Para qual lado Que eu iria dentro da temporada E eu acho que eu Fui De acordo de Eu não te ouvi Voltei é, Aí você tá. falou Eu te perdi na parte que você falou Que você acha que foi de acordo com Eu acho que fui, eu fui de acordo Com o que eu previ antes da temporada As pessoas que eu escolhi Eram mais ou menos aquelas Eu, eu consegui uh, uh, As minhas relações foram mais ou menos aquelas Com as pessoas que eu achei Já previamente que eu iria conseguir conversar Tá é isso, sobre esse primeiro momento? É isso, amigo, sobre esse primeiro momento? Tá. Paciência, amigo. Vamos vamos vamos conseguir. Gente, olha, eu fiz tudo, tá? Quero aqui deixar o meu protesto para a empresa Powerline, que me obrigou a comprar um novo roteador. Estou aqui gravando novamente no 4G com o Leonardo. Entendeu? Esse vídeo vai bombar, eu tenho fé nisso e os meus problemas vão ser resolvidos por essas empresas que nos enganam. Passado é. meu protesto, vamos para o segundo momento do Léo, que ele escolheu para falar sobre a nova Agung. Sim. Uh, então, logo no início do jogo, uh, essas pessoas que eu havia comentado, uh, que era principalmente a Mário, o e o Otávio, eu consegui cair na mesma, na mesma tribo que eles. Então, eu pude fortificar tudo aquilo que eu estava já conversando com eles e tive a sorte de cair com, com essas pessoas. Né? Uh, eu acho que a gente, a gente teve um jogo bem parecido com, nessa parte, né? na, na nova Agung, e a gente conseguiu acrescentar novas pessoas. Mesmo a gente tendo esse núcleo de aliança, eu consegui conversar com, com pessoas de fora e agregar essas pessoas também. Eu acho que esse foi um jogo bem importante porque ele definiu as pessoas que eu ia trabalhar ao longo de toda a temporada. As uh, essas seis pessoas que estavam, que eram a maioria dentro da Agung, das seis pessoas, uh, cinco eu consegui trabalhar praticamente até o final. Então eu acho que esse foi um, um momento bem importante do meu jogo tá beleza o, o terceiro momento que o Léo escolheu comentar é o momento é as ações de não falar com o júri pode falar sobre isso sim então uh, o que que acontece eu acho que esse assunto de não falar com o júri ele tomou uma proporção super grande uh, nessa temporada Uh, e eu tô vendo, principalmente agora no, no conselho tribal final, que parece, eu tô tendo a sensação de que parece que uh, isso tá caindo mais sobre, em cima de mim, do que sobre as outras duas finalistas, porque eu sei que não foi uma coisa que, que foi somente eu que fiz, e existe uma justificativa para isso. Porque é assim, ó... Uh, o meu jogo... eu Até agora eu estava gravando o vídeo de resposta para a Bia, em que ela, em que ela, que ela solicitou. E, e eu estava pensando assim, eu entrei na temporada para poder uh, ser leal às pessoas que eu escolhesse para ir adiante. E a, e a lealdade eu acho que talvez não, não seja um, um, um fato tão importante para algumas pessoas do júri. Uh, e o que que, eu, o que que eu queria com isso? De, o fato de, de eu não conversar com, com, com algumas pessoas que eu estava eliminando Assim, eu tinha um raciocínio de jogo eu tinha uma linha a seguir A linha era Tentar manter a aliança um pouco mais forte E me solidificar com eles E tentar fazer com que não tenha ruídos da minha parte Só que uh, o pessoal se irritou um pouco pelo fato de eu não não abrir muito o meu jogo, por exemplo para o Sardinha, para o Sérvulo uh, eu não abri muito o meu jogo para eles, mas ao mesmo tempo foi uma decisão minha e por que que eu iria chegar para eles uh, propor alguma coisa que eu sabia que não ia acontecer, somente para depois eu contar isso como uma jogada minha no final não teria porque não não faz sentido, entendeu? Então, eu acho que isso tomou uma proporção um pouco maior do que deveria. Uh, várias outras pessoas do cast também também fizeram isso, inclusive a Maria e a, a, a, Mari, a Jaque também fecharam as portas delas para algumas pessoas, e a sensação que eu tenho é que parece que eu estou tomando um pouco, um pouco do total do punitivo disso. Então... Eu, por isso que eu selecionei isso como um, um ponto importante para falar novamente. Eu já tinha comentado isso um pouco no meu vídeo, no meu texto, mas eu acho que eu, era importante eu falar aqui também. Também. Tá Bom, o penúltimo ponto, penúltimo momento que o, o Léo elegeu para falar foi a eliminação do Huffling. Sim. Uh, desde o início do jogo praticamente to, em todas as configurações de eliminação eu eu já sabia previamente o que queria que que acontecer uh, eu sabia todos os poderes na mão de quem estava eu tinha informação de como as alianças estavam como as pessoas estavam próximas então isso eu consegui perceber uh, só que essa foi essa foi um ponto do, do jogo aonde Aonde eu eu não, eu não estava tão por dentro da situação. E foi o ponto do jogo aonde eu mais fiquei, talvez, próximo a ser bottom. Então, o que que, o que por que, que eu escolhi esse momento? Assim, depois que o Raffling saiu, uh, eu acho que uh, vocês já devem ter visto nas outras entrevistas, eu era bem próximo dele no jogo, assim como era da Mar Quando o Raffling saiu, uh, eu perdi um aliado, né e, e naquele momento que ele saiu eu senti que talvez eu poderia ser o próximo eliminado então foi o momento que eu cheguei mais próximo do bolo o que o que foi minha, nesse caso uh, eu acho que eu consegui trabalhar super bem depois com a, a Jaque e com o Adriano eu, eu procurei os dois uh, no início eu senti um pouco de Algum bloqueio por parte deles, mas depois eu, eu, eu consegui fazer, envolver os dois e fazer com que eu, ele, a Mari e a, e a Jaque, a gente conseguisse criar alguma coisa ali naquele momento para que eu não fosse o nome, uh, o nome a ser eliminado. Então, assim, uh, eu acho que eu me apoiei, sim, durante o jogo, nas alianças que eu fiz... Uh, mas quando teve algum momento que eu estava um pouco mais uh, em perigo, uh, eu tive essa ação. Então, assim, eu agi, eu, agi, eu acho, que no momento certo. Muito bem. E o último momento que o Léo escolheu para comentar foi a formação da final. Sim. Uh, o que que acontece? Quando chegou no F5, eu via que eu eu tinha grande probabilidade de chegar na final. Por quê? Por causa... Porque, assim, a... a Mari, ela tinha um ídolo, né? Então, com esse ídolo, eu acho que causou um pouco de medo na... nas pessoas, de... das pessoas irem em mim, porque ela poderia usar tanto em mim quanto, quanto nela também. E... E quando chegou no, no F3, eu poderia ter... escolher o... Otávio, eu poderia facilmente ter eliminado a, Ma a Mari nesse caso, né e, e não deixar ir para prova de fogo, mas eu optei por isso por quê? Porque durante toda a temporada eu fiquei batendo na tecla de que, eu de que eu seria leal à minha aliança e eu acho que se eu chegasse na, na final e fosse contra isso não, não faria muito sentido tudo aquilo que eu havia falado ia meio que se desfazer, né porque eu ia estar tá levando, eu ia estar tá eliminando uma das minhas principais aliadas. Uh, isso foi uma escolha minha. Eu não sei se isso vai vir a calhar com os júris, mas foi uma decisão que eu resolvi tomar e eu não me arrependo. Muito bem. Cinco momentos aí escolhidos pelo Léo, comentados, devidamente comentados. Agora nós vamos para as torradinhas que, são, que foram enviadas pelo júri da temporada. Não foram todos os membros do júri que enviaram torradinhas, mas alguns deles enviaram, e você vai responder na ordem que elas foram enviadas para mim, tá bem? Okay. Primeira torrada vem do rádio. Leozinho, parabéns pela final. Eu te conheço desde o início do jogo e sei o quanto você se doou ao jogo. A minha pergunta para você é existe alguma eliminação que você se arrependa de ter participado e que poderia mudar os rumos da percepção do júri perante você? Beijo, Léo Lindo. É, é o, o rap, né? Essa? Eu não ouvi, é. mas eu ouvi. É o então, uh, eu não acho que alguma eliminação vá ter afetado o meu jogo, não. Então, a, a minha resposta seria que não. Eu não me arrependo de ter participado de nenhuma eliminação. Até a final, até a última eliminação que aconteceu. Eu acho que todas as eliminações elas vieram a calhar muito bem para o meu jogo. E consegui que eu, que eu tivesse um jogo sólido. Então, acho que a minha resposta é que eu não me arrependo, não. Ok. Próxima torradinha é do Rainer. Você vai ter um trabalhinho nessa, tá? Leo! Divida os membros do júri Em três grupos Os que você teve um social muito bom Os medianos E os que você não falava nem o básico Tá Membros do júri, peraí Eu vou colocar nos que eu, nos, uh, O primeiro grupo Os que eu tinha um social muito bom Uh, Otávio e Adriano E o Rafael. Os que eu tinha O social mediano Eu vou colocar O Iargo Eu vou colocar o Kaique <risos> Porque eu até liguei para o Caíque. Ele me ligou, mas a gente se falou para o telefone. E a Isa também. E os que eu não tive muito o social muito bom, uh, eu acho que eu não consegui me alinhar muito de jogo com o Cervulo e com o Sardinha. E também uh, a Bia a gente conversava, porém de jogo não chegou a se encaixar, porque eu sabia que as conexões dela eram totalmente contrárias às minhas e o Rainer a gente teve um bom relacionamento bem lá no início mas por algumas questões de desconfiança a gente acabou se afastando então eu coloco também nesse último grupo aí tá bem. Próxima torrada é do Cérvolo Léo, bom, primeiro parabéns pela final e um disclaimer de que eu estou fazendo essa pergunta antes do seu discurso ter sido postado. Então, pode ser que você já tenha tratado disso no texto. A minha pergunta é... O seu jogo invisível foi muito eficaz para te colocar numa posição avançada no jogo com aliados leais. Mas você pôde perceber pelo Chascom, o júri, que o seu jogo não era visto como um jogo forte quando comparado aos seus aliados Mari e qual foi a sua reação ao perceber isso e por que você não agiu num ponto mais final do jogo para desfazer essa imagem do júri? Uh, assim, o que, que acontece? Uh, eu sabia que o meu jogo ele poderia não, não ser muito bem visto pelo júri. Só que assim, eu não tinha... chegou um ponto do jogo que eu não tinha mais uma, muita opção do que fazer, sabe? Uh, o que, que eu poderia fazer? Flipar contra os meus aliados principais Por quê? Mais na reta final estava eu, o Rafflen e a Mari de um lado E do outro lado era a Jaque, o Adriano e o Iargo Que, que foram meu, meus aliados durante boa parte do jogo Mas foi num quesito mais secundário Então... Uh, o Adriano era um jogador extremamente forte, então uh, eu não, não gostaria de le levar ele para a final. E ele estava do outro lado também. Então, nessa configuração de jogo, eu não vi muito para onde eu teria que ir. Então, por isso que eu preferi ir mais para o... seguir a minha, a minha linha do jogo inteiro. Mesmo que isso pudesse me causar alguma coisa negativa. Ok. A próxima torradinha é da Isa. Oi, Léo. Espero que esteja bem e parabéns pela segunda final. Me explica, por favor, de onde saiu a ideia de que ficar em silêncio ia dar certo. Você acha que isso deixou o júri feliz ou chateado? Ah, eu, eu, até, uh, tinha, eu até respondi a Isa um pouco antes de gravar o chá. Ah... Uh as pessoas estão com uma ideia um pouco diferente de ficar em silêncio, sabe? Porque pareceu que eu estava ignorando todo mundo. Não, eu não estava ignorando, eu estava conversando normalmente com as pessoas, mas eu estava tentando não falar tanto de novo com alguns. Uh, a ideia que o pessoal está passando parece que as pessoas me chamavam e eu deixava ali a conversinha, aberta e nem clicava não, não respondia as pessoas, mas não eu prontamente prontamente sempre respondia as pessoas, então eu não acho que que eu fiquei em silêncio eu acho que eu optei por não falar de jogo com algumas pessoas, porque assim eu sabia que, por exemplo o Otávio, ele ele chegou a, a ensaiar em um ponto do jogo a alguma coisa contra a Aliança, só que assim bateu lá e voltou para dentro da aliança em questão de segundos. Então, sabe, não, não era uma opção muito viável para mim. Entendi. E aí ela pergunta... Bom, acho que você já respondeu um pouco isso, mas ela pergunta se você acha que isso deixou o júri feliz ou chateado. Olha, eu achei, durante o jogo, eu achei que o júri uh, não iria ficar chateado, mas agora eu estou vendo que eles estão... Um pouco chateado, sim. Gente. Ai, ai. Tá bom. Próximo, próxima torrada é a torrada do Iarrago. Léo, como falado pela Bia, um papel importante dos finalistas no FTC é convencer o júri a votar em você. Você acha que isso se torna mais difícil pela escolha social que fez? De ter um círculo mais fechado e não abranger todos? Hoje, na final... Você mudaria esse comportamento? Acha que se tivesse feito maior social, teria mais chances? Ou é algo indiferente? Sim. Eu acho que talvez eu eu pudesse ter uh, entrado um pouco mais uh, na parte social com as pessoas. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu estava com um pouco de receio de tentar uh, fazer um social tão uh, mais profundo e isso acabar me trazendo coisas negativas então assim de fato eu acho que todos os jogos eles têm as suas falhas e talvez o meu a minha falha tenha sido uh, na hora de na hora do social de tentar me aprofundar com as pessoas eu não queria me aprofundar tanto mas talvez eu me, aprofund eu me aprofundei um pouco menos do que deveria eu tentei eu acho talvez eu não consegui me envolver envolver tanto as pessoas uh, nessa parte. Claro que com algumas pessoas eu consegui me envolver muito, mas com algumas que eu posso não ter, eu posso não ter, ter pecado nessa, nesse quesito. Muito bem. Só a última torradinha agora, a torradinha do Kaique. Léo, eu quero que você me fale por que as outras duas pessoas não deveriam estar na final eu, obrigatoriamente, quero um motivo para cada. Sem essa de todo mundo merece estar aqui, ou fulano jogou muito bem, mas sem amaciar, direto e reto. Porque elas não merecem estar nessa final? Aí, antes de você responder, quero só... Porque, assim, daqui a pouco, logo depois dessa pergunta, você vai tacar o vinho nas duas e dizer por que elas não merecem vencer e você merece. Eu falei isso com o Kaique, e o Kaique argumentou que a pergunta dele é diferente disso. Ele quer saber por que, que as duas não deveriam estar na final. O que é diferente de, uma vez estando na final, por que, que elas não merecem vencer. Então, agora, o Kaique quer saber por que, que as duas não, merecem, não mereciam estar na final. Tá. Uh, eu acho que a Jaque não merecia estar na final porque ela ficou um pouco atrás do Adriano demais. Uh, para exemplificar um pouco, uh, logo que teve uma das uma das eliminações, agora eu não me lembro agora, mas uma das eliminações da Batur, eu fui conversar com a Jaque para perguntar mais ou menos como que ela estava posicionada no jogo. E ela me disse e tava super bem, que tava muito feliz que a Nayara uh, tava apoiando nela e ela adorava a Nayara, inclusive ela fez até um textinho para a Jaque. Só que naquele ponto do jogo ela estava muito iludida. E a pessoa que. Muito iludida com a Nayara. E a pessoa que abriu os olhos dela foi o Adriano. Então eu acho que isso. Isso foi um do, uma das coisas que a Jaque pecou que poderia fazer com que ela não merecesse estar no final. E, e a Mari? Mari. E a Mari, eu acho que. Eu acho que a Eu acho que a Mari. Assim, ah ela, a Mari confiou bastante em mim no final, ao ponto de nem chegar a questionar o, o, o fato de eu de eu levar ela ou não para a final. Ela meio que meio que agiu como se ela tivesse certeza que eu fosse levar ela para a final. E, e sim, eu tive dúvidas no último momento. Então, eu acho que por, por ela não ter reforçado isso comigo, ela, ela não meio que não merecia estar na final. Ok. E agora, então, nós vamos para o quadro Tacando Alvinho, o quadro que é para você falar para o júri por que, que você merece ganhar e não as outras duas candidatas. Então, você vai tacar Alvinho em uma de cada vez, ordem alfabética, primeiro, na Jaque. Primeiro, na Jaque. Então, assim, uh, eu acho que o jogo da Jaque, ele teve muitos uh, altos e baixos, Uh, algumas coisas talvez não tenham feito muito sentido, claro que ela chegou na final, então fez sentido. E, e também o fato dela ter, ter chegado na final, a gente ele, se ela não tivesse ganho a prova do F4, ela não estaria na final, de fato, a final seria eu, a Mari e o Otávio. E, e eu acho que foi nisso, ela se apoiou muito no Adriano também, e, ela, e, ela, e o jogo dela teve muitos altos e baixos. Eu acho que ela esteve bem perto da eliminação diversas vezes. E talvez o jogo dela esteve um, durante uma parte do jogo na mão, na mão de outras pessoas e não na mão dela. Muito bem. vinho tacado na Jaque. Vamos tacar vinho na Mari agora. assim O... A Mari, eu acho que ela teve um jogo um jogo coeso, sim. Mas as relações que ela fez, ela, eu acho que ela ultrapassou um pouco. Então, muitas pessoas do Júlio saíram bem chateadas com ela. Pelo menos isso, em função de mim, eu acho que as pessoas não tiveram. Então, a minha posição no jogo foi tentar fazer com que, com que as pessoas que eu estava eliminando não se voltassem contra mim. E acredito que seja isso. E também, assim, em, uh, se for colocar as duas, uh, eu fui a un... eu sou a única pessoa da final que não chegou na final uh, por causa de provas. Eu sei que isso é um fator do jogo, uh, mas eu acho que eu cheguei de acordo com, com as relações que eu fiz, sabe? Então, eu entrei no jogo com um propósito e cheguei na final do jogo com esse mesmo propósito. Então, os meus objetivos quanto a, a relacionamento dentro do jogo, eles foram alcançados tá certo, Léo, muito bem acabaram as suas torradinhas vamos para as torradinhas não, ao vinho, ó eu esquecendo o quadro que a gente tá fazendo é. acabou, o acabaram as torradinhas também, mas já acabaram mais tempo agora você acabou de tacar o vinho nas suas adversárias vamos então para a parte leve, fofinha do da nossa entrevista que são os torrõezinhos de açúcar. Você recebeu alguns. Vamos lá. Primeiro torrão é do Rich. Oh. Léo, meu F2 maravilhoso. Sei o quanto você é dedicado em jogos, o quanto é inteligente e consegue pensar muito bem em tudo que fará e como se comportar e respeitar as pessoas. Por isso, é um verdadeiro príncipe. Estou aqui na torcida e espero que você tenha, no saldo geral, se divertido bastante jogando, porque você já é, sem dúvidas, um grande nome da franquia. Beijos do melhor suíte. <risos> ah, Hit. Eu amo muito Hit. A gente tem uma relação super boa desde sempre. Uh, o Hit era uma das pessoas que, lá no início do, de Coreia, onde praticamente ninguém me conhecia, ele chegava para mim, me chamava no privado, a gente conversava sobre o jogo. E foi uma das me, primeiras torcidas que eu tive. E, e também eu consegui jogar o BBU com ele. Uh, e a gente foi fiel também Desde o primeiro dia até o último dia Legal então, Próxima toradinha É do Coradini. Léo Traz mais uma coroa para os príncipe Mari já que amo vocês Aproveitou para mandar um beijinho para os concorrentes É isso Bye. Os meus anapurus que eu amo tanto, eu, sei, eu, tô, eu tô muito em dívida com eles, porque eu não tô conseguindo dar absolutamente atenção nenhuma para eles, mas obrigado, Cora. Claro. Te adoro. E mais um torrãozinho do Aislan. Um fofurinha. Or, Léo, orgulho, orgulho, orgulho. Arrase. Beijão. Te amo. Te amo também. Uh, o Aislan, obviamente, ele é 100% ele foi 100% responsável por eu estar nos Jogos, então, assim, uh, eu até uh, tava conversando um tempo atrás com a Bia que a minha vida, ela meio que passou a ser dividida em antes dos Jogos e depois dos Jogos, porque muita coisa mudou, o meu pensamento sobre muitas coisas mudaram, a minha cabeça mudou, uh, eu consegui ter contato com muitas pessoas diferentes, sabe? eu não imaginava que eu poderia ter amigos em praticamente todas as regiões do país e, e se eu quiser ficar em várias, várias cidades do Brasil, eu sei que eu, eu vou ser bem recebido, sabe? Isso eu, eu nunca imaginei que eu fosse alcançar. Uh, e uma coisa também que eu aproveito para falar é que é que eu me desafiei muito quando eu entrei nos jogos, porque assim, para mim é bem difícil tá? por exemplo fazendo um vídeo falando através do vídeo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida na minha vida real. e Então, para mim, é um desafio super bom, sabe? Eu estou sempre me desafiando e obrigado aos Jogos por isso. Eu só tenho a agradecer. Amor, é isso. A gente está é chegando no final da nossa entrevista. Quero te agradecer pela disponibilidade. É, te é. desejar boa sorte mais uma vez. É... Enfim, continue arrasando na FTC, a FTC está aí ainda, temos mais dois dias ainda para vocês sofrerem aí na mão do júri. É, uhum. E agora, se você quiser deixar um recadinho final para as pessoas, pode ficar à vontade. Tá bem. Uh, primeiramente, eu queria agradecer muito a moderação do VD, do porque eles são a minha família e eles fazem isso, um trabalho fantástico, eu não tenho absolutamente nada para falar de negativo deles, uh, eles são responsáveis por mudar a vida de muitas pessoas, então eu só tenho a agradecer uh, eu queria agradecer ao Aizen também, que eu já agradeci um pouco de, de antemão uh, e queria agradecer a todo mundo que veio me apoiar, todas as torcidas, as pessoas que vieram uh, eu, algumas pessoas vinham falar comigo no privado porque sabiam que eu não gostava muito, eu não queria muita exposição, então as pessoas vêm falar comigo no privado, então eu queria agradecer a todo mundo que torceu por mim. Uh, eu acho que esse pode ser, talvez, o, o, o último, a última entrevista que eu tenha do VD, até porque eu já joguei três vezes e tem muitas pessoas aí que ainda não tiveram oportunidade de jogar, então é meio que o final, meu final no VD, eu sei que a Larissa está aí para provar que dá para jogar quatro vezes, né? Mas, mesmo assim, eu acho que talvez essa seja a minha final. Então, eu quero agradecer a todos e a ti também por conduzir essas entrevistas que são show. <risos> Amor, eu vou quebrar o protocolo agora. Eu, durante toda a temporada, tive que ficar na minha. Não fiquei manifestando muita torcida, não fiquei falando muito, porque eu acho que faz parte... Eu, eu, eu me sinto também um pouco envolvido com a temporada, e eu evito isso, porque eu acho que é mais saudável para a relação que eu construo com vocês enquanto entrevistador. Mas agora chegou o momento de eu quebrar esse protocolo, é, dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, é, agradecer a todos vocês do cast que me trataram com tanto carinho, as pessoas da audiência, da, da plateia, que me deram tanto suporte desde que eu assumi aqui o quadro, então, é muito importante para mim, para que eu continue motivado, continue fazendo, testando e melhorando. E ainda vamos chegar no momento em que eu não vou travar mais, prometo para vocês. Estou me esforçando muito para isso. Já diminuímos. Mas, assim, dizer especificamente para você que eu adoro você. Você sempre foi muito carinhoso comigo, muito gentil. Você é uma pessoa super querida, fofa. E eu acho que você tem que ter é, muita muita tranquilidade, muito orgulho do, do jogo que você fez. É, ninguém tem dúvida do potencial de jogador que você é. E, e acho que você tem é, um lindo jogo para defender aqui na final. Então, boa sorte nessa defesa. É, um beijo para você e para todo mundo que está assistindo a gente aqui por esses 36 minutos agora. É, e é isso, gente. Um beijo enorme para todo mundo e até o próximo Chá com Alvinho. Não sabemos aí quando vai ser. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau.